Bom, gente, o negócio é o seguinte, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Tânia Cosentino, presidente da Microsoft, e que tem uma história sensacional de carreira, porque ninguém chega lá fácil, que ela vai contar para gente. Queria começar por aí, Tânia, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui com a gente. Ricardo, um prazer enorme estar aqui com você e com toda a sua audiência. Bom, conta para a gente o seguinte, eu sei que antes dessa história pré-Microsoft, você tem 19 anos de Schneider Electric, onde ao longo desses 19 anos, inclusive, você foi a primeira presidente mulher da operação na América Latina. Conta como é que foi essa história, por favor. Na verdade, cara, eu tenho 35 anos, 35 plus de carreira, né? Comecei super jovenzinha. Então depois você vai ter que contar como é que você continuou com essa cara com 35 plus de carreira. É verdade, é que a vida da Microsoft energiza a gente todos os dias e rejuvenesce. Bom, tenho mais de 35 anos de carreira, sendo que agora em janeiro eu fiz dois anos de Microsoft e os últimos 19, os anteriores 19 anos, passei na Schneider. Trabalhei sempre em multinacional, comecei em multinacional alemã, depois americana, francesa, e agora, americana de novo. O que é muito legal, porque me permitiu vivenciar diferentes culturas. E cultura de empresa sempre é um negócio importante. E a gente aprende demais com isso. Então, é uma experiência muito boa. E na Schneider, eu percebi... Eu sempre tive, sou engenheira elétrica, né? E minha carreira, ela, ela, ela permeava o técnico e o técnico comercial. E nesses últimos... Uh... 20 anos, eu comecei a desenvolver a carreira gerencial. E a Schneider ela abriu as portas e eu aproveitei uma oportunidade que eu vi que é, era um momento importante, porque a empresa estava muito aberta ao desenvolvimento da carreira das mulheres, que são poucas do setor elétrico. É na, lembro que na faculdade nós éramos 30% do, do, dos alunos, né? E hoje, daqueles 30% que se formaram, acho que muito pouco, poucas mulheres estão ainda no mercado de trabalho. Então, eu vi aquela, aquele apetite da empresa de investir na carreira de uma mulher e eu, estando no lugar certo, na hora certa, decidi aproveitar algumas oportunidades que apareceram e decidi criar outras, que é uma coisa que não é muito comum nós, mulheres, provocarmos a mudança, a mulher, a gente, a gente fala que a gente lida muito com aquela síndrome da impostora, eu nunca estou pronta, porque a gente quer estar 100% pronta para o próximo cargo, e isso é falado muito em pesquisas que fazem sobre diversidade de gênero, né? o quanto a mulher se boicota também, talvez pela falta de autoconfiança, por querer estar perfeita e preparada para a próxima posição. E aí eu entendi isso e eu comecei a provocar algumas mudanças que aceleraram minha carreira, e eu tive, passei um ano na França, morei fora para desenvolver algumas habilidades e competências, para poder competir para a posição de presidente, até então só expatriados, em mais de 60 anos de empresa no Brasil, só expatriados tinham assumido essa posição, principalmente nos países emergentes, e eu fui a primeira mulher e a primeira brasileira a assumir a subsidiária do Brasil. Isso me trouxe muito aprendizado, e acho que a vida nossa de executivo é uma vida de aprendizados. Então, muito feliz com, com, com essa carreira e com essa. E depois saltei, e foi muito rápido a evolução. Tânia, me conta uma coisa: você falou que uh, na faculdade, 30% uh, dos, dos seus colegas na faculdade de engenharia elétrica eram mulheres. Mudou de lá para cá? Não, na verdade, acho que até piorou, Do, dois índices pioraram, o número de jovens que buscam a carreira de exatas é cada vez menor, a gente vê muito desinteresse, talvez pelo nosso ensino fundamental, ensino médio, ser tão fraco e a gente vê o nosso índice no PISA, em matemática, caindo ano após ano, né? Ou, ou, evoluindo muito pouco, a gente evolui, mas muito pouco, comparado com outros países emergentes, isso nos distancia de ser um país é, economicamente mais viável, mais competitivo, porque a gente não forma cérebros, a gente não cria cérebros aqui dentro, né? infelizmente. E a gente vê que os nossos jovens, eles se sentem cada vez menos atraídos pela área de exatas, e as mulheres cada vez menos atraídas. E um, um outro ponto que piorou muito nesses últimos 35 anos, foi o de mulheres na área de TI, porque quando eu fiz curso técnico, meu segundo grau foi, por isso que eu comecei, eu tenho mais de 35 anos de carreira, eu comecei aos 16 anos a trabalhar, porque eu fazendo um estágio já para o curso técnico, e naquela época o curso de processamento de dados, que seria a base de ciências da computação de hoje em dia, tinha 50% meninos, porque éramos todos meninos e meninas, super jovenzinhos, e 50% meninas. Hoje em dia, na, na universidade, quando se, no, no total de formandos, só 17% são mulheres no mundo de TI. Então a gente perde com isso, o Brasil ele forma menos engenheiros, menos profissionais de TI que a média mundial, que a média dos emergentes muito abaixo da média dos emergentes, e o número de mulheres extremamente reduzidos. E a gente tem estudos que mostram o potencial da inteligência artificial, a conexão disso, da adoção da inteligência artificial, com o desenvolvimento econômico. E a base para a gente poder é, é, usufruir da adoção da inteligência artificial é ter profissionais qualificados. Então, acaba sendo um círculo vicioso, Eu não tem profissionais qualificados, o Brasil não vai poder fazer a adoção massiva de inteligência artificial, e isso vai impactar no nosso desenvolvimento econômico. Então, é triste a realidade, por isso a gente vem trabalhando tanto em programas de qualificação profissional e em programas de atração de pessoas para a área, porque é o futuro do Brasil, e o nosso futuro depende disso. Eu quero reforçar a tua mensagem, porque ela é, ela é muito importante, tanto do ponto de vista nacional, como do ponto de vista individual. Primeiro, do ponto de vista geral, há mesmo países que formam muito mais profissionais uh, para as áreas técnicas, para as áreas de TI e engenharia, há uma falta de profissionais com essas competências, simplesmente porque essas áreas estão se desenvolvendo num ritmo muito mais acelerado do que o resto da economia, e a demanda por esses profissionais é maior. Então, se é um problema no mundo, no Brasil é um problema ainda maior. E a Tânia levantou um ponto muito importante, que é a questão uh, específica das mulheres nessa, nessas áreas. E aí eu queria trazer isso para o ponto de vista individual e deixar uma dica para quem está nos assistindo. É, aí o meu lado economista falando. A economia funciona movida a uma regrinha muito simples. Pessoas inteligentes, que nem a Tânia, que estudam engenharia outras coisas, estudam coisas complicadas. Gente menos dotada, como eu, estuda economia, porque é muito simples. Economia só depende de uma regra, que se chama oferta e procura. Tem um negócio aqui com uma procura gigantesca, que é por profissionais de tecnologia e de exatas, e maior ainda por mulheres profissionais nisso aqui, porque ela falou, por exemplo, de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela reflete quem desenvolveu a inteligência artificial. Se nós não tivermos mulheres participando do desenvolvimento dessas tecnologias, as tecnologias acabam tendo uma série de vieses, porque elas não representam esse lado da sociedade. Estou dizendo isso porque o recado é, a sociedade precisa desesperadamente que mais gente estude isso e particularmente que mais mulheres estudem isso. Falei bobagem, Tânia? Não, adorei. É, você fez um ótimo resumo e é isso que a gente vem defendendo. Precisamos de mais mulheres e mostrar que é uma carreira super bacana, que sim, é possível crescer na área. E é uma área onde, como você falou, oferta e demanda. Eu tenho uma oferta muito menor que a, que a procura. E isso faz com que seja uma área de pleno emprego, de alta remuneração. E é uma área onde a gente pode criar muita coisa, o que é muito legal. Falando em criar vocês uh, criam, e, e você, na posição que você está na Microsoft, você está criando o presente e o futuro. É, a pandemia, e a gente até conversava aqui, é, a gente falava que você ficou muito feliz, que 2020 ficou para trás, que chegou 2021, e isso falando de uma das empresas que, no Brasil e no mundo, foram mais bem-sucedidas ao longo da pandemia, porque a pandemia acelerou brutalmente o processo de transformação digital. É, hum. E a Microsoft está... É, em várias áreas ligadas a esse processo de transformação digital. Por exemplo, a gente está usando é, uma plataforma de videoconferência para o poder dessa conversa, o Teams, é, você pode dar os números, mas enfim, eu tenho certeza que a adoção do Microsoft Teams ao longo pré e pós pandemia é, é antes e depois, é uma mudança brutal. E aí eu queria exatamente que você falasse um pouco de como que você está vendo essa transformação e como é que você vê as perspectivas agora para 2021. É, é, essa virada de ano foi fundamental para a gente recarregar as baterias com nova esperança, o bom do ano novo é, é trazer novas esperanças, e acho que depois dessa pandemia, que ainda não acabou, tudo que a gente precisa é ter esperança que isso vai passar logo, né, e por isso que apesar de ser presidente da Microsoft, eu estou feliz com a virada do ano. Uh, do ponto de vista de negócios, a situação, uh, ela foi boa para o setor de tecnologia, porque as empresas que, que tiveram, né, conseguiram continuidade nos seus negócios, as empresas que ampliaram os seus negócios do, durante a pandemia, foram empresas que adotaram a tecnologia para transformar a experiência do cliente, ou para conseguirem se conectar, ou para conseguirem aumentar sua produtividade e eficiência, porque a gente fala, é, a gente, o, o caixa é rei, dinheiro é rei nessa, nessa crise toda, mas eu preciso, na verdade, ser mais eficiente, e a inteligência artificial, a tecnologia, me ajuda nisso. Então, o que a gente percebeu é que todas as empresas, há um pouco mais de um ano, Mano, tinha um plano de transformação digital, nenhum CEO ia ter a coragem de dizer que transformação digital não estava na agenda, mas não saía da agenda, e a gente via temores, ah, tem que fazer uma transformação cultural, a adoção de tecnologia não é só sobre tecnologia, tem uma adoção, uma transformação cultural por trás disso, porque você muda a forma de trabalhar, você muda a forma de se conectar com seu cliente, às vezes você muda o seu modelo de negócio, ou às vezes até o próprio produto, então, se você não trabalha a cultura da empresa, isso pode ser um grande obstáculo para uma adoção plena da, da, da tecnologia. E a gente vê as empresas colocando obstáculos para avançarem. É, meados de março, a gente não teve outra opção. Eu brinco que cada um pegou seu computador, pegou o que estava na mão, levou para casa, sentou na cozinha, na sala, no escritório, para quem teve a sorte de ter um escritório, com seu Wi-Fi precário ou não, e começou a trabalhar de casa. Então, a gente foi lançado para uma transformação digital que eh, acelerou, e a gente viu em, em cinco meses, eh, rodou que não se rodariam em cinco anos. Né? E a gente agora viu que os clientes perceberam o benefício tem riscos, tem riscos, mas os riscos mitigam e eles perceberam os benefícios da adoção da tecnologia. E isso abriu inúmeras possibilidades de negócio. Então, do ponto de vista de negócios, eu acho que foi um ano bom, um ano diferente, porque eu também tive uma composição de clientes, alguns clientes que eu estava andando muito bem, eles tiveram seu negócio duramente impactado, e aí cai a receita com eles e outros clientes que abraçaram a tecnologia e a gente cresceu com eles. Mas, de uma forma geral, o ano foi bom. O que a gente vê agora para 2021 é, é levar, permitir que as empresas que abraçaram a tecnologia não percam o que elas alcançaram, então elas criaram um legado positivo. É, aprender com os aprendizados obtidos nesse período e crescer ou escalar, como a gente diz, nosso mundo de tecnologia, a partir disso. Então, como a gente cresce e transforma o negócio a partir disso? Como que a gente, e aqui é um trabalho que nós da Microsoft estamos investindo muito em qualificação e requalificação profissional, nós lançamos uma série de programas uh, durante 2020, e no final de 2020, um programa Microsoft mais Brasil, com investimento, com um dos pilares do programa, forte em qualificação e requalificação, porque a gente entende que esse é um pilar para a gente diminuir desemprego e acelerar crescimento econômico, a retomada do crescimento econômico, em ver, né, por que não, é, porque sim, é possível, então a tecnologia pode ajudar nisso. Então, eu vejo que é, o ano vai ser melhor, a expectativa da vacina que está chegando e como a gente trabalha essa vacina, a gente está trabalhando inclusive com ferramentas para auxiliar no gerenciamento da vacina, a gente já tem vários projetos fora do Brasil e logo logo nós vamos ter anúncios aqui no Brasil também, então o que a gente espera é que essa vacina chegue para todos, para que a gente possa sair e abraçar as pessoas que a gente tanto ama, e a gente espera que a tecnologia ajude as empresas a retomarem sua produtividade, a sua eficiência, é, que a gente retome os empregos, e a gente vai trabalhar pesado aqui com as nossas parcerias na requalificação profissional para permitir que mais brasileiros possam é, aproveitar, porque a gente vai ter uma série de empregos transformados, e alguns empregos, muitos empregos eliminados, em função, não da pandemia, mas em função da transformação digital. E a gente precisa permitir que esses brasileiros que vão ter seus empregos transformados, a gente precisa permitir que eles acessem um outro nível de empregos, de maior remuneração, mas também que exige maior qualificação. Então eu vejo, eu sou otimista, então eu vejo o futuro com otimismo e vou trabalhar para que a gente tenha um futuro melhor aqui no Brasil. Olha, eu te ouvindo, eu escuto mais do que alguém otimista, é alguém que constrói as razões desse otimismo. É, porque otimismo ingênuo, é, eu acho que é um problema. Agora, ser construtivo é o caminho de fato da... O Peter Drucker tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a melhor forma de prever o futuro é construindo esse futuro. Eu acho que é exatamente o que você mostra que vocês estão fazendo. É, porque do ponto de vista educacional... Eu acho que eu tocou no ponto mais fundamental do desafio talvez dessa década, que é estamos num processo de transformação muito acelerado, já estávamos antes da pandemia, ele foi acelerado ainda pela pandemia, aliás, eu chamo isso aqui tudo de grande aceleração. Uh, e a consequência desse processo é que a gente exige novas qualificações. E essa requalificação, não dá para esperar que ela vá acontecer única e exclusivamente nos canais formais de educação, porque ela não vai. Não uh, vai. E aí, eu não tem nem tempo hábil de se fazer isso. E aí, há uma responsabilidade de cada um de nós, como indivíduos, de estarmos nos qualificando o tempo inteiro, e também, como é o exemplo que vocês estão dando da Microsoft, das organizações, uh, de colaborarem para que isso aconteça. Porque não adianta o indivíduo falar, não, caberia ao Estado ter feito isso, ele não fez, e aí a sua vida vai ladeira abaixo, porque você deixou a responsabilidade para um terceiro e não assumiu a parte que você poderia disso. Não quer dizer que a gente não deva cobrar a parte que vem do Estado, tá? São coisas diferentes. E a mesma coisa do ponto de vista das empresas. Se elas simplesmente falarem não, não, mas é o Estado que tinha que fazer isso, ela vai continuar sem a mão de obra que ela precisa, não vai resolver o problema. Então, a razão do seu otimismo que eu escuto nele é que vocês estão sendo parte da solução e é o que eu queria estimular mais uma vez, todo mundo que está assistindo a gente a, a fazer parte desse processo. Você comentou, foi, é muito é, oportuno esse seu comentário, porque a gente pode falar, educação é um problema do governo, e, só que a gente está vivendo uma desmobilização de postos de trabalho num ritmo super intenso. Eu vivi a terceira revolução industrial, que foi a adoção da automação, e essa revolução industrial, ela começou nos anos 60 e foi até início dos anos 2000, então a gente teve 30, 40 anos para qualificar mão de obra. A gente fez um estudo que mostra que de agora a 2025, praticamente vão ser criados 150 milhões de novos postos de trabalho em TI. Nós temos 41 milhões de profissionais de TI no mundo Outros 150 milhões de postos de trabalho serão criados. E tem uma pesquisa na McKinsey que diz que metade dos postos de trabalho existentes vão ser eliminados. Então, de um lado eu tenho praticamente 150, 200 milhões de postos de trabalho que são eliminados, e do outro lado eu tenho 150 milhões de postos de trabalho criados só em TI. Eu, na verdade, NET, a gente tem, falando conta de mais e de menos, eu também sou uma engenheira que só faço conta de mais e de menos, esqueci minhas formas de integral, tudo no passado. Eu tinha de mais e de menos, NET, a gente não tem um grande número de empregos destruídos, mas se a gente não for capaz de transformar essa mão de obra de baixa qualificação em alta qualificação, num espaço de tempo de cinco anos, não é 30 anos, no máximo 10 anos, mas de 5 a 10 anos se a gente não fizer isso, a gente tem um problema sério, econômico, que vai impactar nas nossas próprias empresas. Então não adianta falar que o governo é um problema teu, é um problema que também não é o setor privado sozinho que tem que carregar, mas requer a união do setor privado, de ONGs, de academia e de governo de trabalhar alinhado para que a gente possa fazer essa transformação. A gente lançou um programa que quer qualificar 25 milhões de profissionais em TI no mundo, em cinco anos, está então, avançando esse programa, tem aqui a parte que cabe, nossa parte do latifúndio aqui no Brasil, a gente tem uma parte do programa, mas a gente precisa trabalhar é, em comunidade, né, com esse senso de colaboração de diferentes grupos, porque é importantíssimo para nós, para as nossas empresas, mas também para o nosso país. Não poderia concordar mais. É nossa missão, inclusive, aqui no Triple A no Inovação, fazer parte deste processo de ser a solução de qualificação. E por isso, mais uma vez, que eu agradeço a oportunidade de você estar aqui conversando com a gente, passando essa informação, que é tão importante, que eu tenho certeza que vai ajudar a mudar a vida de muita gente escutar isso aqui. É, isso até me lembra de um, de um vídeo que eu gravei, acho que essas alturas já fazer um ou dois anos para cá, de um estudo que eu vi na época, sobre... Aí vou, vou, vou, vou, vou trazer um conceito velho da... da há mais tempo, quando você estava na faculdade, essa história é que era... É, conceito de vida, vida média, que normalmente é usado para radioatividade, um sujeito fez um estudo usando o mesmo conceito uh, para o que a gente aprende na faculdade, especificamente faculdade de engenharia, não vou me lembrar os números exatos agora, mas se eu não me engano, uh, ao longo de um curso de engenharia, uh, ao longo dos uh, cinco anos, se eu não estou enganado, tem uma carga horária total de... Eu não vou lembrar o número, mas digamos que fosse em 10 mil horas. Uh, e há 40 ou 50 anos, é, levava, uh, se não me engano, 20 ou 30 anos para que metade do que você aprendeu na faculdade ficar, ter, ter ficado obsoleto. Isso agora está acontecendo em 10. O que significa o seguinte, quem não estiver se requalificando o tempo inteiro tá ficando pior do que quem está você pode ter 30 anos de experiência, mas está ficando pior do que o cara que está saindo da faculdade, porque grande parte do que você aprendeu já está obsoleto. É isso que a aceleração do processo de transformação tecnológica causa. Então, é, a história de o, o, o lifelong learning, estar constantemente aprendendo, é, é mais importante do que nunca, é o diferencial que vai qualificar as pessoas para fazer aquela mudança que você falou, porque tem um ponto que você não colocou que eu acho que é fundamental. O número de empregos cai. Só que a remuneração dos empregos que ficam sobe absurdamente. Então, a massa de uh, geração de, uh, de renda, ela cresce e cresce muito. Mesmo com uma redução do número de empregos. Só que não vai ser para todo mundo, vai ser para aqueles que se qualificarem. E tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista de cada empresa, como do ponto de vista de país, nós temos a obrigação de fazer isso para garantir um futuro decente. Eu fico muito feliz que você reforce tanto esse ponto, porque ele é fundamental. Eu queria trazer para um outro ponto que eu sei que é muito, muito importante para você, e que para mim também, que é a questão de sustentabilidade. Uh, em 1993, eu participei de um, de um concurso, que era global, mas enfim, participei da parte aqui no Brasil, que era sobre tecnologia e meio ambiente, ele era patrocinado na época pela, pela Scania, IBM, uh, BCN e Gazeta Mercantil. Coincidência ou não, as duas empresas brasileiras, infelizmente, não estão mais lá, as duas internacionais estão. Uh, e eu acabei ganhando o concurso e passei um mês na Suécia vendo o que tinha de mais avançado na época sobre uso de tecnologia para cuidar das questões ambientais. O que me impressiona é que, de lá para cá, a gente teve mais de um quarto de século e, por muito tempo, eu vi pouquíssimo avanço. A boa notícia, nos últimos anos, isso mudou completamente. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como é que você vê e olhando para frente como é que isso está acontecendo. Porque se, eu tivesse, se a gente tivesse essa conversa talvez há cinco anos, ou certamente há dez, eu ficaria pessimista, porque eu falava, avançamos tão pouco. Agora, o que eu vejo nos últimos cinco me mostra um caminho completamente diferente. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Eu já estou eu conectada com o tema sustentabilidade já há mais ou menos uns 10 anos. E foi quando eu assumi até a presidência da, da Schneider e lancei um projeto e vi o potencial do que é, é sustentabilidade ou entregar sustentabilidade através do core business, que é o conceito de shared value. Então não é filantropia, não é o puxadinho, não é a empresa tentando ser bacana, mas é você ter o negócio, entregar sustentabilidade. E eu já estava vendo, quando eu estava na área de energia, eu já estava vendo muitos avanços naquela área, e era, principalmente com investimentos em fontes renováveis de energia e em projetos de captura de carbono. E a gente estava, discutia com algumas entidades, instituições, é, sobre a oportunidade de, de, de, de, de, de, de oportunidade econômica da descarbonização da economia, porque ela é imensa, e é uma das maiores oportunidades de negócio do no do nossa, da nossa era, que as empresas elas acham que é custo e não oportunidade. Então, o que a gente está vendo desde a da, da COP15, da, da cop de Paris, né, em 2015, é, COP21, a gente percebe é, o, o, o, o apelo maior das empresas, as empresas que perceberam o papel delas também. A sustentabilidade é outro tema que não dá para dizer para o governo resolver sozinho. É um problema muito grande, é um problema que a gente já está vendo impacto econômico, é, desastres ambientais, trazendo aqui mazelas para populações diferentes de partes do mundo, mas, sobretudo, o impacto econômico. Então, eu falei, se não vai por bem, vamos fazer pelo, por mal, vamos fazer pelo menos para segurar a economia, assim, não faz por amor ao planeta, faz por, pela, pelo, pela, pelo poderio econômico, pelo desenvolvimento econômico. E, e as empresas precisam participar também desse processo, tem um papel aqui super importante. E aí a gente viu a, as empresas percebendo que é negócio, a sustentabilidade também é negócio. É, tem negócio na reciclagem, tem negócio no processo de dados inteligentes, tem pro, negócios na área de energia limpa, é, água limpa para todos, que se conectam com os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, do qual também sou embaixadora, recebi até prêmio na ONU, e sou embaixadora do ODS 4, que é o ODS de Educação. Na Schneider eu era embaixadora do ODS 7, que é o ODS de Acesso à Energia. Então, ao longo dos anos, eu vi que as empresas entenderam que sustentabilidade significa mais negócios, e a gente não cuidar do planeta, a conta chega e chega rápido, a gente olha essa pandemia, ela é fruto do uso é, irresponsável dos nossos recursos. E a gente, eu, eu gosto do que o Carlos Nobre costuma dizer, a gente tem que dar graças a Deus que, a nossa, que essa pandemia não veio aqui na Amazônia, o que a gente vem fazendo com, a, com, o nosso, com os nossos biomas. Tem tudo para vir um vírus maluco dentro dos nossos biomas pelo nosso uso irracional. Então, qual é o nosso papel como empresa? Né? Cada empresa no seu negócio, tentar gerar um impacto positivo. Então, eu vejo que a consciência está aumentando. Uma das coisas aqui, não é só a empresa olhar, mas nós somos cobrados muito no curto prazo, então todo mundo tem que dar resultado no curto prazo. Aí, uma vez você comentando até do otimismo, eu falo, no mundo da sustentabilidade não basta ser otimista, tem que ser ativista, como você falou, construir o futuro. E eu fico feliz de ver investidores hoje é, colocando suas cartas, como o Larry Fink, por exemplo, me dizendo a mim, se você não mudar a sua forma de explorar os recursos ou a sua forma de impactar o seu entorno, eu não invisto mais em você. Então, isso é muito importante, porque a gente tem hoje vários uh, agentes, stakeholders, que têm poder de decisão. O público que tem capacidade de consumo, poder de consumo, pode dizer, eu não compro da sua empresa, porque sua empresa maltrata o meio ambiente ou maltrata a sociedade em torno ou os empregados eu não compro da sua empresa, porque a sua empresa uh, não é uma empresa ética, a ética também está nesse, nesse, nesse guarda chuva né? E a gente agora tem os investidores falando, eu não invisto na sua empresa se você não fizer a coisa certa. Então, eu acho que as empresas estão tendo uma série de razões agora, inclusive para acelerar, então vamos investir em sustentabilidade, vamos investir em tecnologia, e a tecnologia, ela pode trazer respostas importantes para equações que a gente não tinha resposta há pouco tempo. Eu acho que a gente tem um, um momento que ele é propício, porque a tecnologia está avançada o suficiente, a gente vê é, é, muita gente querendo investir, e a própria Microsoft, ela lançou um fundo de, de investimentos para investir em inovações é, que venham impactar no clima, então a gente está falando muito em tecnologia de captura de carbono, a gente viu os renováveis crescendo, então tem muita coisa bacana no mundo dos renováveis, mas a gente está investindo, vamos trabalhar, a gente vai ter que tirar carbono da, da, da atmosfera, não basta zerar minhas próprias emissões, eu preciso capturar carbono da atmosfera, eu preciso reciclar, a gente gera lixo a todo momento, então, a gente tem que melhorar a nossa capacidade de reciclar, tudo que a gente produz, tudo que a gente consome. E a Microsoft está investindo pesado em startups que venham a desenvolver tecnologia nessas áreas. Eu acho que esse é o canal, e esse é o canal para o nosso futuro, para que eu seja relevante é, nos próximos 10, 20, nós temos 31 anos no Brasil, é, eu quero estar mais 30 anos, talvez eu não esteja na companhia, é, mas é, eu acho que a empresa tem que, para se manter relevante, ela vai ter que ter essa preocupação. Concordo em gênero, número e grau, e você falou que você é otimista, eu acho que eu em geral sou também, agora eu vou ser ainda mais do que você, e eu quero que você me corrija se eu estiver exagerando. É, você usou a palavra consciência, e, e me fez inclusive lembrar de uma, de uma história, quando, quando eu estava na escola ainda, eu estudava em São Paulo, no Colégio Dante Alighieri, eles, eles criaram um jornal de ciências, e fizeram um concurso para escolher o, o nome do jornal, e, e a minha sugestão, que acabou sendo aceita, era consciência. E chega no ponto do que eu vejo hoje, é, a, a pandemia não acelerou apenas a adoção de tecnologias, ela acelerou, na minha opinião, uma série de movimentos muito importantes, que já havia antes, mas que não tinham a força que deveriam e que passou a ter. Vai desde movimento antirracismo, participação feminina no mercado de trabalho, a questão ambiental. No fundo, o que eu acho que a pandemia trouxe é uma noção mais clara da importância da nossa humanidade, e temas que estão diretamente relacionados a eles. Porque trouxe a nossa mortalidade, não tem nada mais, mais humano do que a mortalidade. E, e com isso, e aí vem o ponto que eu quero chegar, Especificamente, eu acho que ela é, teve uma capacidade de, de acelerar a possibilidade de várias soluções. Então, vamos pegar a questão ambiental. É, um ponto que eu acho que é determinante, que muda tudo, você falou o posicionamento dos investidores, eu acho que em parte tem a ver com isso. Mas eu acho que, mais do que nada, isso vem do lado dos consumidores. Se nós cobrarmos, de fato, das empresas a postura correta, as empresas não têm outra escolha. E o meu ponto é, eu acho que esse movimento vai acelerar absurdamente nos próximos anos. Então, do ponto de vista de negócio, é, empresa, na minha opinião, empresa que não fizer isso está condenada, num período muito mais curto do que hoje as pessoas conseguem, na maioria, ver, a ficar irrelevante. Uhum. Uh, e aí é que vem a minha, uh, a, o meu otimismo em relação a isso por um lado, tem um segundo que tem a ver até com os projetos que você mesmo comentava que vocês na Microsoft estão financiando é, o desenvolvimento tecnológico a partir de várias tecnologias uh, transformacionais está gerando a possibilidade de soluções que, é, que a gente não imagina o quanto elas vão mudar eu, o que eu quero dizer com que isso aqui é a nossa tendência é achar que as tecnologias surgem e mudam tudo muito rapidamente, em geral não é assim. Por exemplo, o veículo elétrico é uma tecnologia que tem 200 anos, não é novidade, uh, inteligência artificial é uma que tem 70, uh, eu usei inteligência artificial há 30 anos para prever o que acontecia com o mercado financeiro, só que de lá para cá, pela lei de Moore, pelo que acelerou a capacidade computacional... A, a, sem falar agora que de repente é um salto da computação quântica, mas aí você junta isso com 5G. É, meu ponto é, várias tecnologias que são absolutamente transformacionais estão chegando no ponto de maturidade mais ou menos junta, desde uh, geração de energia limpa, uh, o Smart Grid, que é um outro negócio que, que muda tudo, não basta você gerar, mas você tem que ter capacidade de como você usa isso aqui, aí você junta isso com a inteligência artificial, com o 5G, internet das coisas. Uh, quando eu junto a mudança de comportamento nosso com a mudança de tecnologia, o que eu acredito é, basta nós nos mantermos nessa rota, a gente é capaz de lidar e criar essas soluções. Aí tô, virei Poliana demais? Não, não virou Poliana. Só, tem um, só quero fazer um comentário sobre os consumidores. Eu não atribuo toda a responsabilidade de cobrar das empresas aos consumidores, acho que eles são agentes importantes, porque quando a gente pensa no mundo, a gente tem um bilhão de pessoas que não tem acesso a nada a comida, a água, a luz. Então a gente... qualquer solução de sustentabilidade, diga-se de passagem, precisa incluí-los, porque sustentabilidade uhum. ambiental sem sustentabilidade social não é sustentabilidade, uhum. ela não para de pé. E quando a gente fala, por exemplo, eu preciso reduzir emissões de carbono, emissões de carbono estão ligadas diretamente ao consumo de energia. E para desenvolvimento econômico, segundo a EIA, o consumo de energia deve dobrar nos próximos 10, 20 anos? O que, que eu faço? Falo para esse um bilhão de pessoas sem acesso à energia ficar na Idade da Pedra? Não. Não. Então, a gente precisa que algumas pessoas façam um esforço maior para incluir essas pessoas. Então, eu acho que quando a gente tiver uma sociedade mais igualitária, aí o poder do consumidor é matador. Mas a gente vê que hoje o consumidor ele tem opinião, e você eu não vou comprar de uma empresa que vai ter o seu sub-sub-sub-fornecedor fazendo trabalho escravo. Eu não vou comprar de uma empresa... Que permite atos racistas do seu subfornecedor. Então a gente percebe sim que o consumidor ele começa a ter opinião, a consciência aumenta e ele começa a ter opinião. Mas ele sozinho, dado que a gente é ainda é um grande, uma grande parte da população fora desse mundo, eu acho que o poder ainda é relativo. E os investidores e as empresas, elas no final elas olham muito para o que o investidor quer e orienta. E se a gente continuar sendo cobrado por resultados trimestrais, a gente pode acabar fazendo bobagem. Então, é como que eu me desconecto disso. Então, esse é um... Por outro lado, você falou, está corretíssimo, a tecnologia, tem tecnologias que são muito antigas, mas elas não tinham o que a gente fala de retorno de investimento, ela não poderia ser aplicada em escala, ela era cara demais. A própria energia solar, há 10 anos, ela não era viável economicamente. E a gente viu, ano após ano, ela sendo desenvolvida e ficando um preço mais acessível. Bateria elétrica para carro, a mesma coisa. Então, você precisa de autonomia e você precisa de custo. Não adianta ter uma tecnologia que ela seja inacessível. E a gente percebe hoje uma comunhão de tecnologias, então acaba sendo né, aquela melhor dos mundos, porque a gente tem uma série de novas tecnologias que hoje são acessíveis do ponto de vista financeiro, mas também até do ponto de vista de acesso uh, intelectual. A tecnologia, você falou, eu tive acesso à inteligência artificial e uso, usava para fazer predições, uh, análises uh, financeiras. Mas isso era restrito ao, a uma elite técnica, né? porque quem ia manipular o algoritmo? Uma elite técnica. Hoje a gente trabalha, a Microsoft que tem como missão, a gente adora a missão, que é empoderar pessoas e organizações do planeta, conquistar mais enquanto cuidamos do planeta. Isso tem um lado, parece muito romântico, mas quando você olha, na essência, o que é isso, a gente está criando a tecnologia de uma forma fácil para que qualquer pessoa possa usar a tecnologia. A nuvem é uma coisa nesse sentido. Para você ter acesso, por exemplo, a quanto computing, ou a, a um processamento mais sofisticado, você tinha que ter um data center, que te custava todo o seu investimento, e para uma empresa, a gente começa a ver a TI absorvendo parte do investimento do negócio. Quando você começa a ter a nuvem, você paga pelo uso. Então, a empresa pequena ela pode ter acesso a um poder computacional é, superior, mas de acordo com o tamanho dela. E ela vai acessar, então, talvez a mesma tecnologia que uma empresa grande. A gente tem hoje ferramentas que a gente fala que é low-code, no-code, baixíssima codificação eu não preciso ter cientistas de dados, isso empodera, por exemplo, a linha de frente. E a própria linha de frente pode automatizar a sua tarefa. Então, eu, esse é um outro lado oh. bacana da tecnologia, que a gente não está sofisticando para poucos, a gente está democratizando para muitos. E isso permite que a transformação seja muito mais acelerada. Tânia, eu acho que você tem total razão. Uh, aliás, eu acho que isso é a história na Microsoft, para ser muito específico, a Microsoft não teria a relevância que ela tem hoje não fosse o Windows. O que o Windows fez lá atrás, é, a gente, toda a revolução tecnológica que vem depois não teria acontecido sem o conceito que estava para trás do Windows. Porque pré-Windows, que era a DOS, era exatamente a realidade que você estava falando. Se você não entendesse minimamente como aquilo funcionava, você não podia fazer nada. Uh, <risos> eu, eu vivia isso aqui, você certamente viveu também. Talvez muita gente que, que esteja nos assistindo não tenha vivido e não sabe o tamanho da revolução que isso significou. Porque até lá, se você não soubesse minimamente programar, você não fazia nada. Então, uh, isso aqui mudou... É antes e depois, estou com você a respeito da nuvem, a nuvem é exatamente a mesma coisa, o que eu costumo dizer é que a nuvem tornou acessível de fato a qualquer menino com uma boa ideia em uma garagem a possibilidade de transformar a ideia de fato em inovação e não morrer na ideia porque antes, muitas vezes, não havia essa tecnologia a um custo acessível que permitisse que isso acontecesse. Hoje, é moleza. É uma das razões que eu acredito que a gente acelerou tanto a inovação, porque ficou, de fato, o que eu dizia de tecnologias de base, de base os aplicativos em nuvem, são fundamentais como uma dessas tecnologias de base que permitiram tudo isso. Agora... Deixa eu agora fazer o contraponto onde um eu sou mais pessimista. Você tocou num ponto que aí me preocupa, que é, você falou, enquanto a gente não tiver uma sociedade mais igualitária, o que me preocupa em relação à sociedade mais igualitária é que se por um lado eu acho que a consciência da sociedade como um todo, na né, necessidade de ajudar esses que estão incluídos, ela é crescente, por outro, o desenvolvimento tecnológico, mesmo facilitado, dado o problema de falta de educação, exclui cada vez mais gente e exclui cada vez mais os que já estavam excluídos. A gente pode pegar a pandemia como exemplo. É, eu costumo dizer que as pessoas focam na questão errada. No, o Brasil tem um problema grave, sim, de, de má distribuição de renda, mas ele é consequência, ele não é razão. Ele é consequência de um problema de má distribuição de oportunidades educacionais, que foi extremamente agravado na pandemia. Porque as boas escolas foram capazes, através da transformação digital, de prover educação e boa educação. Por outro lado, muita gente que estava particularmente nas escolas públicas não tinha sequer a infraestrutura necessária para isso acontecer, nem no lado da escola e menos ainda em casa. Então, o gap educacional aumentou. E isso aqui me faz crer que este problema de, se por um lado, e eu queria depois entrar um pouco mais nesse tema, inclusão, Uh, que a gente está tendo no mercado de trabalho, está avançando muito, mas esta inclusão social com I maiúsculo e não simplesmente é, uma distribuição de... Que é, por exemplo, o que o programa emergencial faz, quer dizer, uma distribuição de renda, mas que está enxugando gelo exclusivamente, aí eu, aí eu tenho mais preocupação. Queria ver o que, que você está vendo de ações, uh, o que, que vocês estão apoiando, para que isso não seja verdade, quer dizer, para realmente conseguir incluir de fato esse pessoal em tudo, no mercado de trabalho, no mercado de consumo, na sociedade da forma mais ampla possível. Não, você tem total razão quando você diz que as diferenças sociais aumentaram no Brasil. Então a gente vê a diferença no estudo, então as crianças... E não é só no Brasil, tá? Isso é um fenômeno global, quer dizer, nos Estados Unidos mesmo foi brutal, impressionante nas últimas décadas. Eu concordo, mas a pandemia no Brasil agravou muito, a gente viu os números aqui, então as crianças de escola pública, e aí por deficiência... A gente tem muitas das nossas ferramentas em escolas públicas, mas a criança não tem um celular, um smartphone em casa, eu tá compartilhando o wi-fi do vizinho, é um smartphone para cinco filhos, então como que você vai garantir que as crianças acompanhem a escola? A gente viu por causa... Não tem escola, não tem creche, as mulheres perdendo emprego porque tinham que cuidar dos filhos, feminicídio e violência é, contra a mulher aumentando. Então, realmente, a, a pandemia ela trouxe um lado complicado de uma situação que já era crítica. Né? Então, aqui eu acho que é um, é um ponto para nós como sociedade para endereçarmos. O que, que a gente está tentando fazer para contribuir... E, e aqui a gente está falando muito na, na educação como um todo, a gente precisa estruturar a educação, não é só trabalhar o currículo, mas é dar ferramentas para as escolas. A gente já tem trabalhado muito nas ferramentas e aí, escolas públicas, é, é, o nosso grande problema não é, não é falta de dinheiro, nem na, na educação e nem na, na saúde, eu acho que é a gestão de todo esse dinheiro que ela é inadequada e a gente precisa melhorar muito como país nesse processo de gestão e a gente tem trabalhado muito em ferramentas com as escolas apoiando que as escolas públicas e privadas utilizem as nossas ferramentas da melhor forma possível para que a gente consiga acessar diferentes públicos e a gente tem investido também em melhoria de currículo porque os nossos currículos uh, são de, muito defasados e aí você mesmo falou a gente antigamente a gente podia entre se formar e se qualificar e, e ter uma renovação tecnológica que transformasse tudo levava tempo agora os ciclos são muito curtos então como a gente adapta os currículos e como a gente uh, apoia diferentes programas de diferentes ONGs para levar educação e levar qualificação profissional. Então, a Microsoft está atuando em diferentes frentes, com escola pública e privada, para empoderar professores de um lado, que a gente também trabalha muito, como que eu transformo a vida desse professor, desse educador, para que ele possa levar mais conhecimento para as crianças. Educar online não é a mesma, não é simplesmente passar sua aula na lousa para o Teams, né? que isso não vai engajar os alunos, mas como que você engaja os alunos, a gente tem ferramentas, a gente está aplicando na sala de aula, até para poder medir engajamento de aluno, detectar é, evasão escolar, então a gente tem que usar a inteligência artificial para perceber os sinais de que a coisa não está indo bem com aquele aluno, né, ou com aquela aluna, e a gente tem que trabalhar, a gente trabalha muito com ONGs, e a gente investe muito em ONGs, em programas de educação, para trazer as crianças na o mais cedo possível para esse mundo de programação para mostrar um outro lado para eles. Mesmo que eles não desenvolvam uma carreira na área de TI, a programação ela desenvolve capacidades cognitivas importantes. E quando a gente vê as nossas notas no PISA, né, em alunos que terminam o segundo grau, eles não conseguem fazer contas elementares. né E isso é muito triste. Eu não vou ter engenheiro, eu não vou ter cientista de dados, se eu não sei fazer uma equação, se eu não sei fazer um, né, uma porcentagem, uma, uma coisa básica de matemática. Então, a, a, a programação poderia ajudar nisso. Então, a gente tem investido muito nesses tipos de programas para, para minimizar uh, esses gaps, mas é um trabalho que também não é só Microsoft. Então, a gente trabalha com Microsoft, eu trabalho também num grupo que se chama Momento Brasil Digital, que é o movimento pela educação, então como a gente qualifica o maior número de jovens, como a gente leva e é, educação técnica, a gente está falando muito de educação técnica, para que a gente tenha um jovem, eu, sou, eu fui técnica, eu comecei a trabalhar com 16 anos, isso foi muito bom para mim, me abriu portas, me permitiu pagar minha faculdade, é, e os nossos jovens precisam disso, a gente precisa apostar mais no nível técnico aqui no Brasil, é, para que os nossos jovens possam ter um trabalho bacana desde cedo. Então é isso que a gente vem apostando em movimentos como esse do Movimento Brasil Digital ou uh, como empresa mesmo, em diferentes programas para levar mais educação, levar mais acesso para esses diferentes grupos. Estou completamente com você sobre a importância da educação técnica e de experiências de trabalho o mais rapidamente possível. Você falou que você começou a trabalhar aos 16, eu comecei aos 18, e isso só fez bem a nossa legislação trabalhista, precisa ser modernizada, flexibilizada em vários sentidos. Aliás, tanto do ponto de vista de facilitar a inclusão dos mais jovens, como dos mais velhos. Uh, que, aliás, é um outro ponto que eu queria chegar. A gente... Uh, já tocou aqui na questão de importância de inclusão uh, de mulheres no mercado de trabalho, a inclusão social, uh, mas eu acho que, quando a gente fala de... Uh, só um preâmbulo, uh, diversidade e inclusão, para mim, são duas coisas absolutamente fundamentais, tanto do ponto de vista de justiça, porque não, tá, não há justiça nenhuma quando a gente exclui grupos, mas mais uh, longe do que isso, do ponto de vista do que isso representa de geração de riqueza para a sociedade como um todo. Cada vez que a gente exclui alguém, a gente está deixando de fora cérebros e capacidades que melhorariam a vida de todos nós. Então, não é só que isso é justo com quem está sendo incluído, mas isso é melhor para toda a sociedade e isso vale para qualquer negócio. É, eu costumo dizer que é, se a gente olhar aqui, você está vendo esse lado da minha mão, eu estou vendo esse aqui, é, e não tem jeito, eu não vou conseguir ver esse aqui, que isso é a sua ótica que permite vê-la, a minha não permite, e, e vice-versa, só que a mão é as duas coisas. Quanto mais completa é a visão que a gente tem da realidade, melhor vão ser as soluções que a gente vai criar, é, e por consequência, melhor vai ser para todo mundo. E aí vem a questão que eu acho, eu acho que quando a gente fala de inclusão com um I maiúsculo, o grupo que eu vejo ficando de fora disso, e como você trata de um dos setores que eu acho que está ligado isso aqui, são os mais velhos. A sociedade está envelhecendo, está cada vez mais, uh, tem mais gente com mais idade, em geral, pessoas com mais idade têm mais dificuldade com novas tecnologias, as tecnologias estão mudando mais rapidamente, e aí a razão da minha pergunta para você, porque a Microsoft tem um histórico, e você já comentou como isso está dentro do DNA da empresa, do que ela está buscando, de tecnologias mais simples para todos. Eu queria saber especificamente para facilitar que gente de mais idade possa usar porque isso, por sua vez, eu acho que é parte do mecanismo de uma inclusão maior, de mais tempo no mercado de trabalho, porque a gente está vivendo mais, não dá mais para funcionar com a cabeça daquela coisa que com idades que as pessoas no passado viviam mais cinco anos, mas agora vivem mais 30, 40, 50, uh, e estarem fora, quer dizer, tanto do ponto de vista de perder essa contribuição para a sociedade, como do ponto de vista individual, o que é, vai ser complicado ficar 50 anos uh, sem poder trabalhar se você tiver condição e quiser. Como é que você vê isso tudo? Então, inclusão, eu, eu concordo com você, inclusão com I maiúsculo, ela gera desenvolvimento econômico. Tem então, um estudo da McKinsey, já de uns quatro anos, eu não vi estudo recente, mas que mostrava que se a gente tivesse uma sociedade 50-50, falamos só em gênero, tá? No, no mundo, na escala mundial, mesmo número de homens e mulheres, porque somos em números iguais, né? No ponto de vista demográfico, mesmo número de homens e mulheres, Você no é até um pouquinho maior, né? Porque. Geral, porque, porque 22, é, exatamente, porque o que é maior, vocês vivem mais que a gente, aguentam mais do que a gente, são mais saudáveis. É verdade. Bom, brincando aqui, brincadeiras à parte, só quem está tomando a primeira vacina são mulheres, né? Eu falei isso com meu marido, olha as mulheres aqui, todas as mais velhinhas são as mulheres. Mataram os maridos antes. Eu, eu, eu não tinha notado, mas você tem total razão. E faz sentido exatamente por essa longevidade maior. Né? Longevidade é maior. Mas, bom, somos 52% da população. E aí, se a gente fosse 50% no mercado de trabalho, em todos os níveis da organização, e sem gap salarial, porque o gap salarial também, no mundo é algo em torno de 30%, que é uma vergonha, e para mulheres negras é quase 50%, a gente teria nesse mundo perfeito, 50% e 50% é o mesmo que adicionar no mundo o PIB da China e dos Estados Unidos. Gente, é um bolo muito maior. Então, tem mais gente comendo a fatia do bolo, mas o bolo é muito maior. Quer dizer, é geração, diversidade, inclusão, é geração de riqueza. Então, vamos inserir as diferenças. A Microsoft se preocupa muito com isso e a gente trabalha é, principalmente, a gente tem uma, uma área muito forte, por exemplo, em acessibilidade e a gente olha para as pessoas com deficiência, que também é um outro grupo enorme, e que, quando a gente fala no Barro Brasil, tem cota para pessoas com deficiência, e o que as empresas fazem? Coloca esses profissionais em posições muito básicas, que não agregam valor, e nem não desenvolvem nem a pessoa, nem a sociedade, acaba sendo mais um assistencialismo do que realmente emprego. E o que a gente quer é que a tecnologia empodere essas pessoas, a gente fala ajudar o cego a ouvir a imagem, e o surdo a ver o som. Então, a tecnologia ela tem esse poder, que é muito legal. Então, a gente trabalha muito tecnologia para acessibilidade, pessoas com autismo, pessoas com dislexia, def... déficit def... de aprendizagem, pessoas lançando dois produtos incríveis para pessoas cega, um chama Soundscape, o, e o nome é Global, apps que você baixa, pode ser pelo Android, pode ser pela Apple, e você é, vai ter com um o Soundscape um mapa, você pode se deslocar através do mapa que você vai ouvir, então é um Waze para servos, então você ouve por um, um óculos 3D, e você tem o, ou por um headphone, e o C.A.I. te permite ler livros, ler bula de remédio, ler QR Code, então empoderar uma pessoa com deficiência, ela não está pedindo favor, ela só quer ter condições de fazer o que uma pessoa sem deficiência faz. Então, para nós, isso é muito forte, a gente tem uma área de desenvolvimento e todos os nossos produtos, a gente faz o que a gente chama de design inclusivo. Porque aí, quando você desenvolve para os poucos que têm deficiência, você beneficia 100% da sociedade. E aí, inclusive, os velhinhos. Porque aí, a pessoa mais velha, ela tem uma deficiência visual. Eu já não enxergo tão bem de perto e nem de longe, então você ajuda também as pessoas com mais idade, você ia fazer um comentário. Eu ia porque acho que você tocou num tema muito importante quando você falou de design, inclusivo, que isso passa por uma mudança de cultura e de mentalidade, e que uma vez feita, você muda tudo a partir dali. É. É, isso eu acho que é fundamental. Se a gente conseguir trazer isso como realidade para cada vez mais empresas, a gente muda tudo. Porque, como você falou, ao fazer o design que inclui esse grupo, você fez para todo mundo. A diferença é que se você não tiver isso no seu mapa mental de como você está fazendo o design, esse grupo ficou de fora. E aí depois você tá com Atrás para tentar resolver o problema. Eu achei extremamente importante. Desculpa te interromper, mas aqui foi muito importante o que você trouxe. Aí é o lado das duas mãos. Eu só vou pensar em ter design inclusivo quando no meu grupo de desenvolvimento eu tenho pessoas com deficiência. Perfeito. Eu ia falar, Esse produto não funciona para mim. A gente fez, e eu já falo das pessoas com mais idade, a gente fez um projeto para Xbox. O Xbox bombou agora, não foi só a nuvem, só o Teams, mas o Xbox bombou. Durante a pandemia, ele foi a válvula de escape para esse estresse todo, né? Agora, imagina como uma criança com deficiência motora, ou sem as mãos, ou só com o um braço, joga. Você tá... E a gente não pensa nisso, né? Infelizmente, a gente pensa no nosso mundo, De cada um pensa no seu mundo é, de acordo com as suas limitações, não no outro. Eu, eu queria te falar, não é infelizmente, é como nós somos. Eu acho que a gente precisa aceitar a natureza humana. E exatamente por aceitá-la, a gente precisa incluir quem tem a quem faz isso. É, é, que a gente não vai fazer por eles. Então, e aí a gente lançou há um pouco mais de um ano um Xbox, um, um console, de, um console não, o. Um, o controle, né? O controle do Xbox, mas um controle é, inclusivo, onde ele não tem todos aqueles botõezinhos, que eu não tenho capacidade cognitiva, eu brinco com meu sobrinho e apanho sempre, não tenho capacidade cognitiva de mexer com todos aqueles botõezinhos, mas tem um console com dois discos. E se você tem uma mão você mexe, se você tem só não tem a mão só tem o cotovelo você bate com o cotovelo e aí você vê crianças com deficiências as mais diversas deficiências brincando e ganhando o joguinho e aí como aquela criança se sente feliz dizendo, não é uma coisa que parece pequena mas ela não só pode participar mas ela pode ganhar o jogo isso é inclusão e isso é design inclusivo e aí todo mundo pode brincar no Xbox Sensacional. Só me conta um pouquinho mais nessa mesma linha do design inclusivo, qual é o tipo de trabalho que vocês estão fazendo para a inclusão uh, de pessoas com mais idade? Então, com pessoas com mais... Então, o design inclusivo, ele vai a, a, a abranger todo mundo. O que, que a gente faz com as pessoas com mais idade? Tem trabalhos com, com várias ONGs também, porque tem um lado de algumas pessoas que nunca tiveram é, contato, ou tiveram pouco contato com a tecnologia elas acabam tendo mais dificuldade. então tem muitas ondas que fazem treinamento. Tem um lado de trabalhar com os projetos, cada vez mais a gente trabalha é, ferramentas intuitivas. E aí eu vejo, minha mãe tem 86 anos, minha mãe tem Spotify, minha mãe faz forno com videoconferência com 86, 83, se ela souber que eu falei que ela tem 86, ela me me, me deserda. Mas minha mãe tem 83 anos e ela, ela usa uma série de tecnologias. A gente ensinou e ela usou. Então, desde que o produto seja intuitivo, então esse é o lado também do design inclusivo, eu não preciso ler um manual, eu não preciso ser engenheira para usar esse ou aquele produto. E tem o um outro lado de contratação, a gente tem trabalhado muito na inclusão de diferentes profissionais e a gente tem, não tem limite de idade. Eu tinha, eu tinha, era comum, há alguns anos, eu quando tinha 30 anos, eu ouvia que depois dos 40 anos eu não teria mais emprego, e eu fiquei desesperada, porque, cara, o que eu, que eu faço? Eu vou viver do quê, né? Eu ia na Mega Sena até os 40. Não ganhei, por sorte, trabalho na Microsoft, que contrata pessoas acima dos 50, acima dos 60, contratamos um senhor de 80 anos no, em Israel, então a empresa ela não limita a idade na contratação de seus profissionais. a gente E a gente faz uma busca de pessoas, a gente tenta ter um mix de pessoas diferentes em todas as contratações. Então a gente está tendo esse olhar para ter mais mulheres, a gente está tendo um olhar bem intencional para a raça, raça no Brasil, os negros são mais de 54% da população, então a gente está tendo um olhar bem intencional para a raça, a gente está uh, tendo um olhar para pessoas com mais idade. E uma coisa bacana, quando eu fui contratada há dois anos, eu fui para a Redmond, na nossa matriz, para o onboarding de novos presidentes. Tínhamos, eram cinco presidentes, só uma abaixo dos 50 anos. Uma moça abaixo de 50, os outros acima dos 50, e uma, não falou a idade, mas ela tinha por volta de 60. E eu achei isso super bacana. Porque a empresa de tecnologia, que aparentemente só vai querer jovenzinhos, é a garagem com jovenzinhos geeks de 20, 20 anos? Não. Eu tinha, estava a Tânia lá, eu fui contratada com 53 anos e meus colegas com 55, 56 e eu acho isso muito bacana. Eu não só acho isso bacana, como eu acho absolutamente fundamental. Porque por mais que talvez haja uh, jovens que, do ponto de vista do conhecimento técnico, de tecnologias emergentes, até possam estar à frente, porque é o que eles estão vivendo o tempo inteiro e é só isso, do ponto de vista de, con de conhecimento, de sociedade, de negócio, uh, aí, claro que também há jovens que têm essa habilidade, quase que vem pelos poros, mas que são exceções, uh, então eu acho importante de fato que haja essa maturidade uh, nas empresas também. E a respeito da sua mãe, eu tenho certeza que ela está nos assistindo e que não só ela não vai ficar brava, o se seu engano, como ela vai ficar muito orgulhosa do trabalho que você está fazendo em geral e particularmente de inclusão de pessoas de mais idade. Tânia, se dependesse de mim, eu ficava mais, pelo menos, 18 horas com você aqui, mas eu sei que a sua agenda é complicadíssima, uh, tem muita coisa, eu quero agradecer o tempo que você já dedicou pra gente uh, e te pedir só palavras finais, o que a gente não tratou e que você acha que é importante que quem está assistindo a gente saiba a respeito de 2021 e olhando para frente e de todos esses temas que, que a gente colocou. Então, como você falou, a gente precisa olhar para frente, né? 2020 foi um ano muito difícil, foi difícil para todos nós, é, eu fiquei afastada da minha mãe por quase, mais de seis meses e para mim isso é muito difícil, então todos nós com medo da doença, medo de perder um ente querido, muitos perderam um ente querido, então foi um ano pesado, é, um ano que acho que aflorou a conscientização de uma série de aspectos importantes, como a gente também mencionou, de sustentabilidade, de igualdade, então, o que, eu, o que eu gostei, eu acho que a humanidade aflorou um pouquinho, e a desumanidade também, mas incomodou muito, o que é legal, né? A desumanidade tem que incomodar, e quando a gente está incomodada, a gente move. Se não incomoda, a gente não move. Eu fiquei feliz que incomodou. Então, o que eu só espero é que esse ano, que foi horrível, não tenha sido em vão, que a gente tenha aprendido, e aí pensando em long life learning, não é só aprender a nova tecnologia, a nova ferramenta de programação, mas é realmente aprender com a vida, né? E o que, que eu não quero que se repita? Eu não quero viver outra pandemia, eu, como o Bill Gates falou em 2015 no TED Talk, o que, que nós vamos fazer hoje para evitar a próxima pandemia? O que nós podemos fazer hoje para preservar os biomas brasileiros e fazer com que eles tragam riqueza para o Brasil? O que, que eu posso fazer hoje para garantir que a minha empresa seja relevante aí como empresário de uma empresa grande ou de uma empresa pequena? porque a gente viu muita empresa pequena sofrendo nessa pandemia, mas o que eu faço com o meu negócio ser assim, relevante? Então, acho que a gente tem que aproveitar início de ano, que é o momento de renovação dos votos, fazer essas perguntas e respondê-las, mas a gente precisa também ter um olhar para a gente mesmo, porque eu acho que a nossa vulnerabilidade, ela ficou exposta, e a gente viu que não importa a idade, chega um vírus e te mata, então, é, ou te isola, então eu acho que essa vulnerabilidade ela ficou muito evidente e a gente precisa ter esse olhar para o humano, olhar para o outro, então é olhar para a inclusão, olhar que na, o, o, o vírus não escolheu o mais rico, o mais pobre. É, é lógico que ele acaba sendo, né? A, a, as pessoas que têm menos acesso à saúde acabam sofrendo mais, mas ele não escolhe raça, ele não escolhe condição social para te pegar. Então eu acho que isso mostrou. Uh, um pouco de finitude, um pouco de vulnerabilidade, e eu espero que a gente tenha aprendido para lutar por um mundo melhor, e aprender sempre, e buscar crescimento, que eu, eu, eu tenho muita satisfação em tudo que eu faço, eu sou uma pessoa apaixonada, mas busco o meu desenvolvimento, e uma palavra final para as mulheres, principalmente para as mulheres que querem seguir carreira, carreira técnica, ou carreira executiva, a palavra é só, acreditem em, em vocês, porque a gente pode ter tudo, a gente realmente tem espaço na sociedade, a gente tem que lutar, mas o homem também luta, né? Eu acho que nem você e cara, tem se com contar a tua história, acho que a gente todo mundo vê a gente bem, mas não viu os tropeços que a gente deu ao longo de uma carreira longa e então eu acho que as mulheres elas só precisam confiar mais, confiem mais no seu taco tá, é, e briguem pelas posições que vocês queiram é, se desenvolvam. E, e busquem o seu crescimento e busquem o seu espaço, acreditem sempre em você. Então essas são minhas palavras de otimismo e desejo a todos um 2021 espetacular, vamos fazer esse ano um ano realmente de virada. Fecho com as suas palavras, vamos fazer esse ano realmente um ano de virada, cabe a nós é, que a gente saia do ano do medo para o ano da esperança, e pegando o gancho do que você falou no começo, que as empresas foram capazes de fazer aquela transformação muito mais rapidamente do que elas imaginavam que seria possível, que a gente não seja limitado pelos nossos medos e que a gente vá e faça acontecer. E depois que a gente comemore junto todas as mudanças e os resultados que a gente vai alcançar fazendo isso. Tânia, muito obrigado a você e a todos que nos acompanharam. Sensacional! Obrigada, Ricardo. Um super prazer, um ótimo ano para todos lá e todos também do, da toda a audiência que está nos assistindo hoje.